No aplicativo Pardal, qualquer pessoa pode fazer denúncias de propaganda eleitoral irregular. Mas, lembre-se, como qualquer aplicativo, o Pardal precisa estar atualizado no seu celular ou tablet para funcionar corretamente. Outro detalhe importante, quando você for fazer a denúncia, você vai preencher os campos de endereço e etc. e vai chegar na etapa 2, quem será denunciado. Fique atento no seguinte, as opções são partido, coligação, candidato, candidata e federação. Se a sua denúncia for relacionada a um partido, veja primeiro se ele não faz parte de uma federação. Se ele não fizer, você vai selecionar partido como objeto da denúncia e depois vai informar qual é a legenda. Mas no caso de partidos que fazem parte de federação, você deve selecionar o objeto da denúncia como federação. Depois, na aba seguinte, você vai selecionar a federação a qual o partido denunciado faz parte. Entendeu? Se você pesquisar de forma isolada sobre partidos que compõem federações, eles não vão aparecer. Tem que ser a federação toda. É porque, na prática, esses partidos funcionam como se fossem um só. Por isso, a denúncia é contra todos juntos. É por isso que esse vídeo tá confundindo muita gente. Ele passa a impressão de que é impossível fazer uma denúncia contra um determinado partido porque ele não aparece na pesquisa. Mas, como a gente viu, basta pesquisar em federações que a opção vai estar lá.